O projeto ponto de partida, da disciplina de rodovias, realizou a atividade conhecida como audiência pública, quando as equipes formadas pelos alunos, em consórcios, apresentam seus estudos para uma banca, composta por profissionais da área de engenharia civil, sendo questionados e orientados sobre a qualidade de seus trabalhos. Conversamos com a engenheira Zélia Silveira, membro da banca, para saber a impressão dela sobre a edição do cms 202-1. Acompanhe. Eu sou engenheira civil, formada aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o primeiro contato que eu tive com rodovias justamente foi na faculdade, na Escola de Engenharia. Foi o primeiro trabalho prático. E como estudante, eu fui estagiária dentro do Dyer e de lá, dessa área, nunca mais saí. Trabalho nisso há 30 anos. Trabalho na área de consultoria. Fiz mestrado aqui na URGS, no setor de transportes, e também sou professora universitária na Universidade Luterana, na UBRA, na cadeira de rodovias e de pavimentação. Então, o meu dia a dia, desde que eu me formei, Está ligado diretamente com essa disciplina. Eu fico muito feliz de poder estar aqui participando da banca, não é a primeira banca que eu participo, e eu noto como o projeto cresceu. A qualidade dos alunos em relação à desenvoltura de apresentação, a preocupação com traçado, entender o propósito de uma ligação rodoviária, que isso a disciplina já está trazendo para o aluno desde o início. Que o mais difícil na nossa área é entender o propósito de uma ligação viária. E aqui os alunos estão preocupados em entender a importância da rodovia, entender o entorno, conhecer o problema, descrever as dificuldades e passar por todo o processo que a gente passa no dia a dia, no nosso dia a dia, numa empresa. E eles estão conseguindo ligar a parte teórica com a prática. Estou muito satisfeita de ver o resultado desta edição. A minha intenção aqui na hora de criticar é sempre uma crítica construtiva. O trabalho de rodovias, a gente não tem só preocupar no traçado, mas eles têm que saber escrever bem o um relatório, tem que saber descrever bem as atividades. Então eu procurei ilustrar aonde houve falhas nos trabalhos deles, principalmente na questão de apresentação, os slides que a gente sempre vai precisar apresentar para um cliente e ter desenvoltura na hora de explicar. O relatório tem que estar bem escrito com um mapeamento adequado. Então, a minha preocupação era sempre enriquecer que eles vão poder levar isso para a vida profissional, entendeu? Porque não é só, além de ajudar nas disciplinas, porque escrever faz parte, não é porque a gente é engenheiro que não tem que saber escrever as nossas ideias de maneira correta. Então, sempre no é sentido construtivo, para eles melhorarem a qualidade do trabalho, tanto na disciplina, nas futuras disciplinas, e levar isso para a vida profissional. A mensagem que eu digo é Aproveitem este caminho Aproveitem essa jornada Porque é muito semelhante Com o que a gente faz E a gente aprende muito mais Desenvolvendo trabalhos práticos Do que decorando fórmulas Decorando normas E depois a gente esquece isso vai ficar para sempre na vida deles. Em qualquer área da engenharia, independente deles atuarem na área de infraestrutura rodoviária ou não, os conceitos que eles estão aprendendo aqui, eles vão levar para o resto da vida profissional. Estão sendo preparados para enfrentar o mercado lá fora. E isso é um diferencial na hora que eles tiverem o diploma. O que eu entendo é assim, que eu fico feliz de ver que a, a escola de engenharia, da onde eu sou egressa, oportunizando os alunos a ter um crescimento fantástico aqui dentro, unindo a prática com a teoria. Porque ficar só na teoria a gente não consegue levar lugar nenhum. E a gente está formando engenheiros preparados para o mercado de trabalho.